Então, se você está vendo esse vídeo, o título vai ter meio estranho, mas ao clicar duas vezes, você vai ver que é a comemoração dos meus inscritos. É, é, é, é oh! Então, se gostou desse vídeo, deixa um like e um comentário. Compartilhe com seus amigos. Se não gostou, faz o mesmo que eu falei. Se gostou, e tchau. Eu falei tchau. Ué, não estava falando. Não tá parando. Deixa eu tentar. E...